os amigos do programa Ana Catarina Show aqui no Rio Mafra Mix. Semana passada foi o dia das mulheres e é com muita alegria que hoje vamos dedicar esse dia é, para uma mulher que mudou totalmente de profissão. Ela pensou assim, ah, você é isso, você é aquilo, mas chegou um dia, ela disse, não, eu quero mudar toda a minha trajetória futura. Estamos aqui com a Mônica. Tudo bom, Mônica? Tudo bem, Ana. Então, Mônica, você era professora e corrigia redações. Isso mesmo, professora de produção textual desde os meus 18 anos, quando eu estava na faculdade. E você gostava da sua profissão, até você me comentou comigo que você estava começando a fazer a faculdade de farmácia, mas deu um tempo. É, tranquei. Comecei a fazer a faculdade de, de farmácia, eu acho que por conta de ser muito nova. Eu gostava, sempre gostei de química, sempre escutei, gostei demais de estudar química, biologia. Mas a gente entra muito nova na faculdade. E aí eu tava numa fase assim que não sabia para onde ia, daí resolvi trancar. Você escrevia muito bem, você era uma pessoa que gostava de escrever. Sempre né? gostei de, de escrever sempre gostei de ler e escrever, muito, de estudar muito. Aí chegou um tempo que você é, tava com, já com problemas de saúde em relação é, ao seu trabalho, que você não estava mais gostando uhum. de fazer o que você gostava. Isso. É, é, aconteceu assim, eu sempre, como eu te falei, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ensinar, sempre gostei de trabalhar com adolescentes naquela fase que vai fazer vestibular, inclusive sempre sentia uma peninha muito grande deles, assim, quando chegar no, no ano do terceirão, resolver aquela angústia de é, o que, que eu vou fazer de profissão, a minha profissão para o resto da vida. Eu sempre dizia, ah, mas não precisa ser para o resto da vida, vocês podem... É, trilhar um caminho, depois mudar. Eu mesma já venho pensando, então eu dava umas jogadas assim, porque eu dava... É, como eu corrigia a redação de vestibular, teve época que eu trabalhava em cursinho em Curitiba, que corrigia 500, 600 textos por semana. Então era bem mais moça, aquilo ia, mas é desgastante, é cansativo, porque é só mental. Uhum. E aí... É, chegou um ponto que eu, eu pensei assim, eu vou mudar. Pois é, daí quando você resolveu mudar, é, você resolveu mudar é, radicalmente. Radicalmente, porque eu nem me preparei para uma transição de carreira. Mas na verdade, essa mudança radical foi porque você é, né, teve que... Adoecer. É, adoeceu, e daí você viu ali que você poderia fazer algo que não fosse só é, da medicina. Algo, uma medicina alternativa alternativa. Isso foi porque eu, eu, eu queria largar é, a, as aulas, mas vinha aquela coisa, né? E as pessoas dizendo: ah, mas vai largar um emprego consolidado, é, carteira assinada, os benefícios, tudo certinho, e para dar um tiro no escuro. Uhum. Mas eu queria. Você queria. E daí então, você viu que, na... como você começou a fazer os tratamentos alternativos, como o Reiki, isso. e foi aprendendo algo diferente, você viu que você poderia, você sentiu uma paixão por esse trabalho. Foi exatamente isso que aconteceu. Como eu estava adoecendo, meu corpo estava adoecendo, meu emocional estava adoecendo, e eu estava procurando essas terapias alternativas junto com o tratamento... Com o tratamento... Com o tratamento alopático, né? Porque acabam caminhando juntas. Eu também acho. É porque uma complementa a é, outra. Isso mesmo. Esse que é o ponto importante. Não é você largar 100% de um, mas quando eles se complementam, que o tratamento é efetivo. Eu, eu concordo. Né? E aí, quando eu comecei a ver os resultados em mim, eu digo, opa, vou começar. Vou, vou começar a estudar. E vamos falar agora que a tua área que você está agora, é eu vendo esses produtos na farmácia, que é a linha de fitoterápicos, Isso. que são plantas medicina... medicinais com comprovação científica. Isso. Né? A gente sabe que Isso. tem que ter comprovação científica, essa semana ainda eu falei sobre o cava-cava, que ele uh -huh. é um celíntico tipo, natural e ele é muito potente, igual aos medicamentos controlados, o Ancitec, que é para ansiedade, Exatamente. e daí a gente vê assim, porque o fitoterápico todo mundo, ah planta, não dá resultado. Isso. E, e que nem você falou, você tinha alguém na tua família que já trabalhou nessa área, que ajudava as pessoas da comunidade, que é a sua avó. Isso, a minha avó é, paterna é, era aquela vozinha que morava no sítio e que plantava e que tinha aquele conhecimento ancestral de que. Tal planta é bom para isso, o benzimento. Uhum. Eu tenho a minha avó, era benzedeira, é, meu tio, que era meu padrinho de, de batismo, benzia. É, uma outra tia minha também sempre lidou com plantas. Então, aquele conhecimento que vem de, de ancestral mesmo, que antigamente, na Idade Média, eram chamadas bruxas, mas nada mais é do que você benzer, você pegar um ramo de ervas, de uma única erva ou de várias ervas, e você benzer uma o, pessoa. O óleo, o óleo, né? O O, o, óleo o, o aroma, é. o óleo essencial que exala... Aquela energia da planta e a intenção que a pessoa está colocando naquilo vai dar uma equilibrada no campo energético da pessoa. E aí até meu pai falou, porque eu falei assim, como que pode, pai, depois com 50 e poucos anos, eu estar agora tão feliz? Porque eu tenho uma felicidade muito grande de fazer o que eu estou fazendo. Ele falou, é, eu acho que é. É por causa da tua avó, isso vem da... da... só pode ser. Herança, né? Isso, que porque vem. hoje o que, que acontece? Você veja, Ana, de repente uma pessoa que estava diariamente no, no, numa escola, saía todos os dias, hoje tá, acorda antes do nascer do sol, uhum. porque tem plantas... Que para não perderem os princípios ativos, os, os raios do sol não precisa, não, não podem. Tem negócio de evaporação tudo. Mais. Isso, a hora que você tem que colher, colher e imediatamente secar. Ah, entendi. Ou então colher e imediatamente higienizar e ela vai fazer a tintura ah. mãe. Você adora. Nossa. Você se encontrou. totalmente. Assim, eu acordo todos os dias feliz. Mas, Mônica, é um... Todo mundo certo na hora que você desistiu da aula, que nem você falou, você não tinha da aposentadoria, não tinha uhum. nada, assim, concreto, né? Algo que você desistiu de tudo. Todo mundo pensou assim, a Mônica é louca. É louca. Por isso que eu chamei você aqui, Mônica. Mais uma da... Mais uma Porque a da a Mônica que inventando. Mostrar, a gente tem que mostrar que não tem que ter medo de começar. É. Que o empreendedor, o empreendedorismo, a mulher empreendedora, ela arrisca mesmo. E você faz algo que você gosta, mas que você ajuda o próximo. Exatamente. Não dá pra dizer assim, nossa, mudou, tá feliz e já tá no paraíso. Não. Sim, tem as dificuldades. Porque até as pessoas conhecerem o produto que você faz, uhum. confiar, aquilo que você disse, antigamente quem lidava com as plantas não, não eram fitoterapeutas. Eram as vozinhas, a tia do chazinho que curava tudo na escola, mas não tinha fundamentação teórica, não tinha estudos científicos, comprovação científica. E, agora? e aí, claro, assim como qualquer medicamento, qualquer medicamento na dose errada, ah. ele é um veneno, Sim. não importa se é alopático, ou fitoterápico, é, certo? Você sabe disso. Sim, isso tem é escrito então, venda com prescrição. Então, médica. Eu, por exemplo, para hoje eu criar um blend, fazer uma tintura, digamos, para dores musculares, para relaxamento, dor de cabeça, eu tenho que ver todos os princípios ativos, as contraindicações, se, se possui interação medicamentosa, se é o estudo farmacológico da planta Isso. e é um estudo que não se esgota é. porque as plantas a gente tem um reino principalmente no brasil a gente tem um reino vegetal muito rico, e nem todas as plantas têm comprovação científica, por isso mesmo que muitas né lançam um produto fitoterápico e de repente começa a dar certos problemas, porque não foram feitos os estudos suficientes. Yes, yes, é, é, isso mesmo. Então você tem que usar aquelas plantas seguras e que você sabe que você vai estar tá entregando para aquela pessoa, que ela vai auxiliar. ela não vai deixar de fazer o tratamento que ela está fazendo, mas que ela vai complementar com um outro que vai ajudar na saúde integral dela. Mas, Mônica, então você trabalha com frutoterápicos. Quem quiser, aonde que a pessoa pode encontrar você para poder é, adquirir os seus produtos? Então, eu ainda não tenho espaço físico da hortelã Menter Para esse ano já terá. Por enquanto, me encontra no Instagram, pelo Whats, e no espaço da G, da Angelita, da terapeuta do Conindu. Entendi. Mas e qual que é o teu WhatsApp e o teu Instagram? Então, a, o Instagram é Menterbanário. tudo junto, minúsculo, sem acento. E o WhatsApp é o 984915706. Então, eu desejo muito sucesso para você nessa tua nova empreitada. Eu sempre falo empreitada. <risos> <Empreitado. risos> Porque é correr atrás, é. por mais que a gente goste do que a gente tá fazendo, a gente Mas também quer é ver resultados, se você quer ter sucesso, que é, né? então, é estar de bem com você mesmo. Exatamente. E eu agradeço você ter vindo aqui participar eu participar do programa. E quem quiser saber mais, então, Monica vamos repetir de novo aqui para o pessoal saber. O Instagram é Banário e o WhatsApp é 984915706. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até o próximo programa, Ana Catarina Show. Até mais.